Tá ligado? Que nós vai topar um pai que cai esse aqui e tomar ah, um fumadão. Vamos vazar, né? vamos, vazar, vamos, vazar. <risos> Tô tá brincando demais. Botar um o vamos ficar na torre. O cara vai querer lixo ali, mano. Eu vou guardar aqui com precaução do late invade, hein, mano. Bom, pelo menos a gente tem mais que o pressure. O meu ignite e o curar é dar uma ajudinha na hora, né? Isso mesmo. E esses tão são sem cleanse, hein, mano. Vai ser bem gostoso. É, verdade, verdade. Mandaram exaustão. É isso, isso. mesmo? Não, ah, pô. Você tomou bagulho aqui limpão. Morri. Cara, se você matar, eu tô feliz. Oh. Oh, foi muito forte. Oh. Foi bom. Se, será que ele te mata? Pensei, te dar um flash auto-ataque. Não. Ah, eu não vou gastar não. meu flash pra isso não, viado. Não vale a pena. Tá ah, bom, ADC por sup, né, família? Parece que eu não tenho certeza, mas acho que foi. Sou mais você, Mine. Mais... Ah! <risos> Caralho, se fudeu, ué. De challenger ou okay. quem? Só lembra é, de uma coisa. Nós, Challenger em 2022 Kekw. Kekw, mano. Caralho, galera. Como é que pode? É só o super cadáver, servidor. Hein? A gente, A gente consegue matar um esses caras na gaiola, hein? Eu tenho Ignite. Eu também acho, aí. Três. Acertei. Cinco segundos. Cinco Você segundos. É gaiola um? Calma calma, dois? Calma, calma. um calma, calma, calma. Vai ser o Pyke mesmo. Tá. Pode ir, Mine. Ele mesmo, ele mesmo. Morreu, Aê. morreu, morreu. Vai, perfeito, toma. perfeito, tá de boa. O cara tá tomando invade ali de um Rumble. Eu tô vendo. Cuidado, viu? Eu tô vendo, eu tô vendo. Vou pegar. Vou pegar dano pra caralho, mano, foda-se. Acho que você mata ele se ele tomar da torre. Ah! Que isso? <Challenger> em 2022! Luke, é que O cara não tá respeitando, mano. Ô, oh, deixa eu puxar isso aí entender. sozinha? Eu acho que eu vou puxar. de verdade, não. Foda-se, deixa assim. Vai, vai fazer, vai pastar assim. Vou só. last hit, vou last hit aqui. Você já tá há seis anos que ano, entender, quatro... rapaziada, o que é jogador de bom de quando ela importava alguma coisa nesse servidor. Eles têm que entender isso. Fala, Miley, é isso mesmo. Ué, o cara tá fazendo uma tá setado aqui. Cara, olha essa caixa. Vai Olha tomar, tá tomando, tá tomando. Ih, pegou seis, pegou seis. Agora não tem jogo não. Vai, vai na manhã, vai na manhã Ó, oh, flashou ali. Flechinho. Tô matando, Mine, tô sem medo. Ah! <risos> Esses caras não cansam de ser rolado, véi. Ó! Oh! Tô vendo. Ô, oh, Volta é, tá aqui, Volta um, tá aqui. Eu vou liberar. Eu um vou Libas. Uhul! -huh! Vem aí, Eita porra! Mine! Ah, aí é foda. Foi, não, vou te ajudar a limpar o Wave aqui, pelo menos nos maguinhos. É. Aê. Cara, gaiola? Gaiola na caixa? Não entrou no ar. Gaiola oh, na caixa. W, w, w Ih! Vou nem lutar, mano. Toma, mano. <risos> não tem o que fazer, Tório velho. Na hora que eu gastei meu W, a gente precisa levar a torre, mas... Não, já tá se de boa, deixa ele amaciado. Ó, vou liberar aqui. Eu não tenho flash, tenho ignite, tá? Claro, é, vazou. Segundo vou ter pra catapa, tá? É Catapa, catapa, foca na catapa. Pega aí, pega aí. Ah, levei é bem garantida. Provável que vai ter um vôlei, eu vou ficar um pouco atrás pra você levar. Quem quando é, vocês fazer... contam um flash... Ué, é 5 minutos, sumbria. pai. Aquela hora os caras tinham flashado aos 8 minutos, aí eu marquei 13. É só marcar 5 minutos, tá ligado? Já mandei um 3, 1, vamos pro mid, 15, toma cuidado é isso. aí. Isso. Você tem pink? Não tem, safado. Ó! Ó, ali! Ah, não tem. Tá, não, não deu. Saudades é que é antigo, mano, que puxava os caras. O da hora. Mataram Almenzo. lá no bot. Mano, eu escutei um mid, cronômetro tá? ali, mano. Acho que o pai que o cronômetro. Vou ter pra catar, tá, okay. pai. Peguei. aí. Boa. Nice. Ah, no talento, no talento. Vem, bate na torre, bate na torre. Foda-se. E aí, rapaziada, beleza? Esse vídeo tá uma delicinha, né? Mas vim aqui pra falar de vocês de um novo canal do Kenzie aí Que vai ser os Kenzie Plays Somente vídeos de jogadas Que não são tantas, né, galera? Mas dá pro gasto Vamos tá deixando o link na descrição aí Pra quem quiser acompanhar a trajetória desse novo canal Aproveita e já deixa um like nesse vídeo E um comentário Nem que seja rosinha, meu docinho Mano, por mim nós continua e Só sai até morrer, o que você fala? Vai na manhã, vai na manhã, vai na manhã Ó, ó Vai na manha, na manha, na manha, que Relaxa, que... relaxa. Ai! Ah! É seu. Caralho, velho. Quase, quase mais deu e tá no canto. Consegui gritar, não tem range. Acho que outro ainda pega. Oh. Ele é folgado, hein? Vixi! Oh. Louco! Olha ah, a Kai, você é doida também. O Tizinha torta, quer ver? Ih! Oh esses caras jogando lá, velho Tchotaro, tchotaro, tchotaro, tchotaro Desculpa a ignorância, mas porque eu queria estar pegando as catapas É por conta do meu item de sup, pai Aí se eu pegar a catapas, eu pego a P Eu posicionei tá o W errado Oh, shit Sarei. Se ele vier de graça, vai tomar glacieterno. Vai tomar glacieterno. Eterno Vem pegar eu, vem pegar eu, oh, oh, oh, oh ah, filha da mãe. Aí nem no kiteback, como é que é? 15, quantas refeições você faz ao dia? Mano, eu tento fazer cinco: Café da manhã, almoço, lanchezinho bobo na live. Aí eu lancho de novo quando acaba a live e janta. Mas geralmente é quatro e cinco, vai, geralmente. E o seis, galera? Quantas refeições no dia aí? Fala, Mariana. Não, relaxa, ele quer tirar o ward, mano. Ah, Olha tira essa oardinha, amigão. aí. Ó, <risos> oh, se liga. 5 segundos, gaiola. Dois. Por essa sua vida aí pra ficar em especial. Olha lá, toma. Morreu. Ok. Vou dar GG agora. E aí, GG vai acabar rápido, aí nós joga mais uma ou nós vamos enrolar a partida? Não, não. Eu vou, eu vou tá pra CAD agora. Tá. Uh, matamos. Torrisinha aqui. Ai, caralho. Mano, eu tô numa situação perigosa aqui porque eu não tenho nada pra me proteger, eu não tenho zônia, nada. Tem, eu, bebê. Gaiolinha. Gaiolinha. Gaiolinha, gaiolinha, gaiolinha protege. Aqui, ó. Top. Ai! Ai. Ai! Aí o cara enganou. E, e agora? Aí fudeu, sem gaiola. 5 segundos. Ó, oh, pegou ali. Vou mostrar um oi casada pra esse mano aqui. Uh! uh! Ah! Acho que seis lutam aí ainda de caneco. Beleza, beleza, beleza. Só Não de longe, só de longe, último. mandando as bombinhas. Última do Milon, última, ele vai pra academia agora. Beleza, ah, coisa linda. Ah! Ô, louco, deu uma dano. É, oi, é esse mesmo. Mano, mas o dano um ali dano. do menino, é, do, daquela passiva do Ziggs, dá, dá muito, Ui. né velho? Ah, mano, ali dá E, e eu não spin, sabia né? desse lance de, tipo, tacar skill e reduzir a minha passiva, velho. Eu não jogo com esse boneco. É cinco segundos que, que ele reduz, acho, mano. Não, mas que coisa linda, pô. Jogamos aí contra os challengers do Brasil e eu averiguamos bom. o nível atual, né, Kenzo? Quem... Ficar no, no diamante tá melhor, no mestre. É, tá melhor, tá melhor, rapaziada. Puta, Bem melhor. Vou, vou lá quem, né? deixa o Mairi obrigado pela presença aí também. Valeu o chat do Mairinho incrível. Se quiser marcar outro dia aí é só nós combinar no Twitter, viu?